Eu, eu, vejo, eu vejo telejornal, vejo 5 notícias, uh, apesar é uma relação assim de amor-ódio porque gosto de estar informado, mas ao mesmo tempo fico super deprimido quando consumo demasiadas notícias, então é ali um meio termo. Vejo muito YouTube, ouço muito podcasts. O Netflix, o Netflix, eu gosto de consumir na televisão, ou seja, eu enquanto aparelho acho que a televisão não vai desaparecer. Toda a estrutura dos canais, é que não sei se... Mas, mas até, eu em relação ao conjecturar sobre o futuro, eu prefiro, prefiro adaptar-me àquilo que está a acontecer do que, do que pensar muito a longo prazo. porque E dou-te um exemplo concreto. Do que, do, de onde eu vejo, se calhar, muita gente aqui nesta armadilha, que eu acho que é uma armadilha. Por exemplo, eu tive uma amiga que há uns tempos foi, estava a tirar um, uma pós-graduação em marketing digital e um dos professores dela pediu-lhe para fazer uma composição sobre o futuro da internet. E, e pronto, ela estava a falar, a internet das coisas, etc, etc, e eu perguntei-lhe, ok, mas tu já fizeste ads no Facebook e ela nunca tinha feito. E eu às vezes sinto e quando vou a conferências digital etc, que há muita gente a preocupar-se com coisas que se calhar nunca lhes vão fazer diferença para a vida delas e para o negócio delas, e aquilo que neste momento lhes fazia uma diferença enorme, não querem tanto saber. Vejo muita gente a falar sobre a internet, as coisas e sobre a realidade virtual e a realidade aumentada, mas se calhar não sabem que os filhos e os sobrinhos estão todos no TikTok e nunca ouviram falar do TikTok na vida.